Olá, pessoal! Eu tenho recebido muitos questionamentos de alguns alunos e também de algumas pessoas que visitam aqui o meu canal no YouTube a respeito da tributação do ISS em valor fixo, tributação das sociedades de profissionais. No município de São Paulo, essa forma de tributação, essas sociedades ficaram conhecidas como SUP, o município de São Paulo foi um dos precursores no desenquadramento. Ele iniciou esse, esse trabalho alguns anos atrás e desenquadrou muitos, muitas sociedades de médicos, sociedades de engenheiros, sociedades de dentistas, é, contadores. Enfim, eles fizeram um, um, uma ação muito grande que atingiu muitas sociedades. É, como já se passaram alguns anos, o questionamento é justamente esse. É, como, como, como, está, é, como estão esses processos hoje? Como fica a situação daquelas pessoas que parcelaram, confessaram? Como, como evoluiu a jurisprudência? É, será que a prefeitura ela tem conseguido manter essas autuações? Né? Como, como está hoje a questão da, do tipo societário limitada? Será que houve uma evolução na jurisprudência dos nossos tribunais? Tudo isso eu vou abordar numa série de vídeos em que eu quero tratar em detalhes é, de cada um desses casos. Então fica aqui o convite para que você é, assista aos vídeos, para que você possa se atualizar a respeito desse tema. Os vídeos serão liberados periodicamente aqui no meu canal e não se esqueça de fazer a sua inscrição compartilhar com os amigos. É, a sua inscrição é muito importante para que você seja avisado no momento em que um novo vídeo é, vai ser postado. Então, é, este, este, este é o tema que eu, que eu vou abordar aí nas próximas semanas e eu reforço, então, o convite para que você acompanhe e se atualize a respeito deste importante assunto. Lembrando que não é só o município de São Paulo que tem feito esse trabalho de desenquadramento. Outros municípios estão seguindo aí essa mesma orientação, estão desenquadrando as sociedades, e o que é pior, cobrando ISS retroativamente. Então, nas próximas semanas, vocês acompanharão aqui tudo sobre esse assunto. Um grande abraço a todos e não perca! Até lá! Olá, pessoal! Neste primeiro vídeo da série eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do desenquadramento da sociedade é, pelo simples fato dela ser limitada. Então, vocês sabem, na hora de constituir a empresa, uma sociedade de médicos, dentistas, advogados, engenheiros, contadores, é, esses profissionais podem fazer a opção pelo tipo societário. E nós temos aí o Código Civil, prever algumas espécies e os, o, o empresário, o médico, os sócios, eles têm o direito de escolher qual é o tipo societário. É, a, maioria, né, a maioria das sociedades é, tem optado, isso inclusive aconteceu aí nos últimos anos, é, as opções é, ocorreram é, em, em relação ao tipo societário limitada. Então nós temos uma sociedade, uma sociedade simples e não empresária, e essa sociedade faz a opção pelo tipo societário limitado. O que significa isso? Em termos práticos, é, a, a, o tipo societário limitada, ele, como o próprio nome diz, ele limita a responsabilidade dos sócios ao capital social. É, a responsabilidade dos sócios não atinge o seu patrimônio pessoal. Lembrando, pessoal, que essa responsabilidade ela é patrimonial. É a responsabilidade é, para fins trabalhistas, patrimonial. Essa responsabilidade não tem absolutamente nada a ver com aquela responsabilidade pessoal, que é sempre pessoal, exigida pela lei que regula a profissão, pelo órgão de classe os médicos, os advogados, os dentistas, esses profissionais eh, chamados profissionais liberais, eles sempre assumirão responsabilidade pessoal, conforme determina a lei que rege a profissão, eles sempre eh, responderão pessoalmente pelos seus atos, eh, independentemente do tipo societário limitada. Muito bem, mas o que eu quero abordar nesse vídeo... É o fato da prefeitura, isso aconteceu, tem acontecido em muitas cidades do Brasil. A prefeitura vai lá no seu cadastro, ela é, identifica pela razão social que a sociedade fez a opção pelo tipo limitada. Isso é muito fácil, basta olhar a razão social vai estar lá, LTDA, ou limitada por extenso. Muito bem, ela pega essa informação e simplesmente comunica à sociedade, os sócios, o representante legal comunica que é, não tem o direito de pagar ISS fixo. Mas ela não faz isso apenas e tão somente para o futuro, que seria algo... É, só essa medida já seria questionável. Mas não, ela não se limita a desenquadrar para o futuro. Ela simplesmente pega e, diante desse novo entendimento dela, ela comunica à sociedade que ela deveria ter recolhido ISS sobre o faturamento, sobre o valor é, cobrado pela sociedade como preço. É, ela, ela comunica que vai cobrar o ISS dos últimos cinco anos em cima do preço, desconsiderando aqueles valores que foram pagos é, por meio de um carnê ISS em valor fixo. É, ato contínuo, a prefeitura faz o alto de infração. Ela constitui o crédito em cima do faturamento bruto da sociedade e retroage os últimos cinco anos. Pessoal, isso ainda tem sido feito nos dias de hoje. E aí a pergunta que fica é, isso é legal? O Fisco pode é, retroagir essa cobrança é, de maneira arbitrária e, e simplesmente constituir uma dívida que até então não existia? Muito bem. Muito bem. É, as decisões mais recentes, é, o Poder Judiciário, especialmente o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo é um deles, as câmaras julgadoras, elas têm sido assim, elas têm afastado essa possibilidade de retroagir a cobrança com base num novo entendimento. Principalmente porque, pessoal, principalmente porque o Fisco Municipal ele já sabia que a sociedade era limitada, isso nunca foi escondido, desde a Constituição a sociedade comunica isso, e mesmo, mesmo diante desta informação, lá atrás a Prefeitura não considerava isso um empecilho. Ela sabia que a sociedade era limitada, aceitava essa condição e tributava em valor fixo. Tanto é verdade. Que as sociedades recebem eh, um carnê, recebiam né nos últimos anos, receberam melhor, receberam nos últimos anos, um carnê cobrando ISS em valor fixo. Então, quando o fisco municipal tinha conhecimento desse fato, tipo societário limitada, a sociedade nunca escondeu isso, não é um fato novo. Quando o fisco tinha conhecimento disso, ele não pode retroagir a cobrança. É, isso é uma ilegalidade, isso atenta contra o Código Tributário Nacional. Há um artigo expresso nesse sentido, trata desse assunto de forma expressa, isso viola a segurança jurídica, isso atenta contra o princípio da segurança jurídica. Então, as decisões é, do Tribunal de Justiça têm sido no sentido de é, afastar o desenquadramento, é, desconstituir a autuação e impedir que o fisco faça cobrança retroativa. É evidente que é preciso que a sociedade tenha prova de que ela lá atrás comunicou ter, é, estar constituída como limitada. O fisco sabia disso e ele fez esse enquadramento e cobrou o ISS é, durante os últimos anos em é, valor fixo. Vale lembrar também, pessoal, que na maioria dos municípios brasileiros, quem enquadra, quem cobra, quem lança é a prefeitura. A sociedade, quando ela é, se enquadra como SUP, é, tem direito ao ISS fixo, não é ela quem escolhe a sua forma de tributação. Esta, este é o chamado, esta é a chamada, é, é o chamado desculpem, lançamento de ofício. É a prefeitura, é a autoridade administrativa que determina, que enquadra e que cobra. A sociedade não tem a liberdade de escolher. Então esse é mais um motivo que impede que a prefeitura retroaja esta cobrança. É assim que tem sido decidido de forma técnica, de forma adequada. É, as últimas decisões têm sido todas nesse sentido. Portanto, se você está sendo vítima desse tipo de abuso, desse tipo de violação, vale muito a pena você é, defender-se administrativamente e, se for o caso, acionar o Poder Judiciário para afastar esta ilegalidade. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser entrar em contato comigo, é, você tem aqui no meu canal, nesse vídeo todas as informações necessárias, o meu e-mail, o meu telefone, eu estou à sua inteira disposição. Um grande abraço, não esqueça de fazer a sua inscrição, de compartilhar os, o, este vídeo com os seus amigos, é, e até uma próxima oportunidade. Até lá!